Vídeo rápido, pessoal. Vocês vão vir no esque segunda opção. E aqui vocês vão mudar o idioma para a preferência de vocês. Inglês, português. Depois disso, só dá aplicar e reiniciar o jogo. Abraço!